Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue fazer uma análise de variância multivariada por meio de álgebra de matrizes. É, tinha até formas onde nós ensinarmos como que a gente faz uma análise de variância, né, utilizando a calculadora científica, mas vamos aqui para o método das matrizes, né, que fica mais fácil a gente generalizar aí o nosso conhecimento com um número grande né, de variáveis e respostas. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, né, que a gente ainda tem muitas mais aulas né, para postar sobre esse assunto de análise multivariada. Mas iniciando, né, é muito importante a gente começar a falar que quando a gente fala de análise multivariada, nós podemos ter um caso, a gente tem uma pesquisa, um experimento, né? É, que foi feito sem repetição. Né? Você apenas fiz a coleta de dados, não tinha né, nenhum delineamento estatístico. E a gente tem algumas técnicas que a gente consegue utilizar nesse caso. Né? É, nós poderíamos, por exemplo, considerar né, a obtenção de medidas de similaridade, fazer dendrogramas, fazer agrupamento toche, tudo isso a gente já aprendeu. É, fazer o estudo né, de componentes principais, que a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. É, então, né, existem várias técnicas que a gente consegue utilizar é, em um caso né, onde nosso conjunto de dados não tem repetição. Ou então quando a gente está trabalhando em nível de média, né, de grupos, média de tratamentos, por exemplo. Mas, em muitas situações, a gente tem uma pesquisa com repetição. Uma pesquisa que ela foi feita com delineamento estatístico. Né, e a gente pode analisar no DIC, DBC, DQL, né, ou então, aí delineamento de blocos incompletos, por exemplo. É, nesse caso, nós podemos né, ter uma vantagem muito grande numa situação com a qual né, nós conseguiremos, então, na presença de delineamento estatístico, fazer testes de hipóteses. A gente pode, por exemplo, fazer o que nós chamamos de análise de variância multivariada. Nós já aprendemos tempos atrás né, na playlist Curso de Estatística Experimental como que a gente consegue fazer análise de variância para diferentes delineamentos estatísticos. A gente falou o que, que são delineamentos estatísticos, como que a gente interpreta a análise de variância né, do ponto de vista univariado, considerando uma única variável resposta por vez. Aqui nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso do ponto de vista multivariado. E assim, outra vantagem que a gente consegue obter de forma imediata e muito fácil, né? matriz de varianças e covarianças residuais, né? de correlações residuais, é, genotípicas, fenotípicas, né? com uma grande facilidade. Né? Na verdade, nem é tão fácil assim, né? mas consegue. É, e possibilita, então, a utilização de técnicas multivariadas mais confiáveis. Né? Quem assistiu a aula de dissimilaridades, né? quem não assistiu, vale a pena assistir. A gente falou, por exemplo, que a gente pode utilizar para dados quantitativos da distância euclidiana, mas se nós tivermos delineamento delinhamento de estatística muito mais bacana, a gente utilizar a distância de Mahalanobis. Né? Então a gente tem mais confiabilidade aí quando a gente não experimenta com repetições. Além da gente também conseguir fazer vários testes de hipóteses aí né, associados a isso. É, lembrando pessoal que é, o que, é que a gente está falando aqui de análise multivariada, o que a gente aprendeu lá de análise univariada é uma base legal para a gente, né? É, sobre princípios básicos da experimentação, sobre repetições, delineamento experimental, o que é DIC, DBC, DQL, A gente já falou isso nessa aula 4 lá do curso de estatística experimental. Para quem não lembra, né, diferente de um DIC, DBC, DQL, assiste lá. Né, a gente vai precisar desses conhecimentos aqui na aula de hoje. É, mas vamos lá. Quando a gente tem repetições, né, ou seja, delineamento estatístico, a gente vai conseguir fazer uma análise de variância. Nesse caso, nós vamos chamar de análise de variância multivariada. Em vez de a gente abreviar como ANOVA ou como ANAVA, nós vamos abreviar como MANOVA ou MANAVA, né? mas geralmente MANOVA. É... E todos aqueles conceitos, princípios que a gente aprendeu lá na estatística experimental, ela também vai se aplicar aqui no caso de estatística multivariada. Lembrando que as mesmas fontes de variação que a gente tem na nova a gente tem na MANOVA também. Né? Logo, a gente pode dizer que a MANOVA é uma generalização da nova no caso, a gente tem várias variáveis respostas, né? Duas ou mais variáveis respostas sendo consideradas simultaneamente. É... Então, vamos lá. Quando a gente fez o teste F, lá na análise univariada, né? lá na nova a gente queria saber se os nossos tratamentos são iguais ou se pelo menos um dos tratamentos é diferente dos demais, né? considerando uma única variável resposta. No caso aqui da análise multivariada, a gente quer saber né? se os nossos tratamentos são iguais ou se pelo menos um tratamento é diferente dos demais, considerando né? várias características simultaneamente. Nós podemos imaginar, então, né, que nós temos aqui um vetor de médias para o nosso tratamento 1, onde eu teria aqui a P variáveis respostas, é, outro vetor de médias né, para o meu tratamento 2, até chegar no meu késimo um tratamento. Né? É, a hipótese nula seria a mesma coisa, eu vou falar que esses vetores são iguais. Né? Ou seja, é, esses vetores onde eu teria as médias de cada uma das minhas variáveis em resposta do meu tratamento 1 não se diferem né, do vetor onde a gente tem todas essas médias do tratamento 2, que não se diferem né, do vetor do tratamento 3, assim sucessivamente. A nossa hipótese alternativa seria que pelo menos um desses vetores de média de um tratamento se difere dos demais. Né? Então, uma outra forma de a gente escrever hipótese nula e hipótese alternativa, no caso da manova seria esse. Os vetores de média de tratamento são iguais. Hipótese alternativa pelo menos um vetor de média de tratamentos se difere dos demais. Né? Ou, hipótese nula, não há diferença entre os tratamentos do ponto de vista multivariado. Né? vista do, do, alternativa, pelo menos um dos tratamentos se difere dos demais né, do ponto de vista multivariado, ou seja, considerando várias características simultaneamente. Então vamos imaginar que nós temos um experimento em DBC com cinco tratamentos, quatro, três blocos e três variáveis respostas. resposta. A gente tem esse conjunto de dados aqui. Ok? E nós vamos fazer a nossa análise de variância multivariada. É muito importante, né, para a gente saber como que a gente faz a manova, a gente saber antes como é que a gente faz a nova, né, que a gente parte do mais simples para o mais complexo. Então, eu recomendo fortemente para quem não lembra como que faz uma análise de variança, o que, que é uma análise de variança, assista a playlist da curso de estatística experimental, né, mais especificamente essa aula 6A e a aula 6B, tudo bem? É, mas vamos lá. A gente sabe que se eu tenho como fonte de variação tratamentos, blocos, né, é, na minha nova vai ter tratamentos, blocos, resíduo e total. Se o meu experimento fosse em DIC, a única diferença é que eu não teria essa fonte de variação, blocos. Né, mas o raciocínio aqui, tanto para análise de variância quanto para os cálculos, seria o mesmo. Se eu tenho 5 tratamentos, grau de liberdade, 4. Se eu tenho 3 blocos, 3 menos 1, um, grau de liberdade, 2. Se eu tenho 5 tratamentos, 3 blocos, 5 vezes 3, 15 menos 1, um, 14. Então, a gente tem aqui, né, grau de liberdade, 14. 14 menos 6, nós vamos ter 8 graus de liberdade para o resíduo, ok? Da mesma forma que a gente já aprendeu lá atrás. E dessa forma, né, a gente teria então aqui embaixo, né, juntando aqui essas duas fontes de variação, né, 4 mais 2, 6 graus de liberdade. É, uma diferença que a gente tem aqui quando a gente está trabalhando com manobra é que ao invés de nós termos soma de quadrados, que a gente aprendeu lá na caso univariada, é que a gente vai ter soma de quadrados e produtos. Né? Daqui a pouquinho nós vamos ver o porquê. É, mas nós temos aqui então né, a nossa análise de variância. a gente precisa obter essa soma de quadrados e produtos né, para cada uma das nossas fontes de variação. Apenas para facilitar, então, a gente vai obter primeiro aqui para o nosso modelo, né, que seria o nosso modelo completo, ou seja, considerando todos os nossos efeitos que a gente tem no nosso modelo estatístico. Né? Depois a gente vai obter o total e vai obter o resíduo por diferença. Né? Então, veja bem, é, no nosso modelo, a gente está considerando, né, no modelo estatístico do DBC, para quem não lembra, né, a gente tem tá os modelo estatístico. no caso do DBC, nós temos Y e J, que é igual ao efeito da média, mais o efeito dos nossos tratamentos, mais o efeito dos blocos. Média, a gente sempre tem o um efeito da média, né? uma constante que a gente tem em todos os nossos né na nova que a gente vai fazer para os nossos delineamentos seja DIC, DBC, DQL, né? a gente sempre coloca a nossa média, beleza? De forma que a gente consegue ter aqui os nossos efeitos. O que, é que eu tenho aqui? Eu tenho tratamento e tenho efeito de blocos. Então tudo isso daqui entra né? como sendo essa parte aqui que é o nosso modelo. Como que a gente constrói esse x? Vamos lá. O y é a nossa matriz de valores observados, né? de variáveis respostas. Então, tem aqui essas três colunas. E a minha matriz de delineamento ela ficaria da seguinte forma. Nós vamos ter aqui o meu primeiro vetor, que é a média, né? a nossa constante, a média geral. Então, eu venho aqui e coloco 1 para todo mundo. Depois, nós vamos ter aqui o efeito do meu tratamento 1. Para todos os meus tratamentos que receberam o tratamento 1, eu vou colocar um númerozinho 1 e para o restante 0. Então, essas três primeiras observações tiveram o tratamento 1. Os demais não tiveram o tratamento 1, então eu coloquei 0 para os demais. O tratamento 2, né, essas três primeiras observações não teve o tratamento 1, então eu coloquei 0, 0, 0. Aqui teve o tratamento 2, depois 0 para todo mundo. E seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos conseguir obter essa matrizinha de delineamento aqui para a nossa fonte de variação de tratamentos. No caso de blocos, é o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui, ó, bloco 1, 1 e 1, né, olha só. É, bloco 1 eu tenho aqui na minha primeira observação, bloco 2 eu tenho aqui na minha segunda observação, bloco 3 eu tenho na minha terceira observação. Vou colocar zero aqui no restante, depois volta aqui, ó. Na minha primeira observação tem bloco 1, depois aqui no bloco 2 já aparece aqui na outra parcela, bloco 3 aqui na outra parcela. Então a gente vai né, colocando 1 para todas as nossas unidades experimentais, todas as nossas parcelas né, que tinha dados no bloco 1, aqui no bloco 2, aqui no bloco 3, preenche o restante com 0. Isso porque nossos tratamentos, né, a gente está considerando os tratamentos, blocos como sendo qualitativos. Sempre quando a gente tem um fator qualitativo, a gente compõe a nossa matriz de incidência dessa forma. Para quem já assistiu às aulas onde eu ensino como que a gente faz né, regressão múltipla, o né, curso de regressão múltipla, é, vocês vão ver que lá a gente compõe a nossa matriz de delineamento colocando né, os nossos valores que nós tínhamos para a nossa variável explicativa. Né, porque naqueles casos os nossos tratamentos eram... Quantitativos, né? mas aqui a gente está considerando os tratamentos como sendo qualitativos para fazer a manobra, e quando os nossos dados são qualitativos, a gente compõe a matriz de delineamento dessa forma, apenas com zero e com um. Essa é a nossa matriz de delineamento, né? a gente já aprendeu lá no curso de regressão múltipla como que a gente obtém a né? nossa soma de quadrados né? por meio de álgebra de matrizes. É, então lá a gente ensinou né, como que a gente tem o nosso modelo matricial E como que por meio do modelo matricial a gente consegue estimar os nossos coeficientes por metros quadrados mínimos É muito importante, né, para quem não sabe como que a gente obtém essas matrizes O que, que é uma matriz Nós temos aqui, né, curso de regressão múltipla, introdução, álgebra de matrizes como que a gente estima os coeficientes por metros quadrados mínimos é muito importante. eu convido vocês a verificar como que a gente faz uma nova por meio de álgebra de matrizes. Porque os conhecimentos aqui na análise de variância multivariada é o mesmo raciocínio. Né? Então, para a gente partir, criar o nosso conhecimento do simples para o mais completo, né? que é a ordem interessante da gente utilizar, é muito bacana assistir essas aulas aqui. Né? Para ver como que eu faço do jeito univariado e a gente generaliza o raciocínio para o multivariado, que é que nós vamos aprender. Mas vamos lá. Se vocês assistirem essas aulas anteriores, né, principalmente essa, como a qual a gente estima os nossos coeficientes de regressão, vocês vão ver que a gente consegue chegar nos nossos coeficientes, né, nos coeficientes associados a cada um desses efeitos que a gente tem na nossa matriz, fazendo a transposta dessa matriz X, que multiplica por ela mesmo, Faz o inverso disso e multiplica né, pela transposta x que multiplica y. Para quem está meio perdido, assista aquelas aulas que mostramos no slide anterior, né, que vocês vão recuperar aqui e vão aprender todo esse raciocínio. Tendo os nossos coeficientes, né, dentro desse nosso vetor beta, basta a gente multiplicar pela nossa matriz de delinhamento que a gente vai ter os valores de y preditos. Né? A gente já também já ensinou isso daí anteriormente, né, lá nas aulas de regressão múltipla. É, e se nós queremos né, fazer, obter nossa soma de quadrados, a né, soma de quadrados de produtos, no caso da análise univariada, a gente tinha aquela correção, né, que a gente chama de C, que seria a soma né, de todas as nossas observações elevado ao quadrado dividido por n. No nosso caso aqui, o C, eu estou chamando ele de R em M, né, que seria a nossa, é, a nossa correção. A gente consegue obter CRM fazendo o seguinte. Se eu considerar como sendo uma matriz de delineamento apenas uma coluna com valor igual a. Né? e pegar essa minha, minha x, que seria esse vetor, faço a transposta dele, multiplicado por ele mesmo, faço o inverso disso, multiplica por x'x, nós x, vão ter o valor de beta. Multiplicando beta por x, a gente vai ter os valores de y predito. Fazendo né? esses valores que a gente vai ter de y predito vezes ele mesmo. Né, a transposta dele ele mesmo nós vamos conseguir chegar né, numa matriz Uma matriz que seria a nossa correção né? é... Daqui a pouco, né, na próxima aula, a gente vai fazer isso lá no R Obtendo matriz por matriz, talvez fique um pouco mais tranquilo né, De vocês enxergarem isso Mas daqui nada mais é do que álgebra de matrizes né? Então essa daqui seria a nossa correção Então vamos lá é, se eu quero obter minha soma de quadrados e produtos para o nosso modelo, que eu, eu posso chamar isso também de R, considerando todos os nossos parâmetros que a gente tem aqui no modelo, né, o M, o, o efeito de tratamento e o efeito de blocos. Isso vai ser igual a meu Y predito, que multiplica, né, transposta que multiplica meu Y predito menos essa correção que é o RM que a gente obteve no slide anterior. E o que a gente faria, então? Para eu me obter meu y predito, primeiro a gente tem que achar beta. Para me achar beta, então eu ia considerar como x todos os meus efeitos que eu tenho, né? que eu estou considerando no meu experimento, a gente chama isso daqui né? de modelo completo, né? a gente vai considerar todos os nossos efeitos. E considerando isso daqui como a nossa matriz x, a gente faz a transposta disso, que multiplica isso mesmo, a inversa disso, que multiplica x' e y, a gente acha beta. Pega beta, multiplica por esse x, a gente vai achar yp. Pega o yp, faz a transposta dele multiplicado por ele mesmo, menos o que a gente achou na cidade anterior, que a gente chamou de RM. Nós vamos chegar aqui na nossa matriz de soma de quadrados e produtos né, do nosso modelo. É, o que, que seria o total? Para eu obter minha soma de quadrados total, nós vamos considerar né, uma matriz diagonal onde o meu número de linhas né, e o meu número de colunas vai ser igual ao meu número de parcelas que a gente tem. Né? Então, tenho aqui 15 parcelas, ter 15 linhas, 15 colunas, tudo composto por zero, exceto a diagonal principal que eu coloco o valor 1. Considerando essa matriz de delineamento, né? fazendo aqui x'x x multiplica x'y, depois obtendo o valor de beta multiplicando xp, a gente vai ter o y predito. E o nosso soma de quadrados de produtos total, basta pegar meu y predito que eu vou ter aqui, fazer a transposta dele que multiplico por ele mesmo, menos essa nossa correção. A gente vai chegar aqui nesse valor. Então essa é a nossa soma de quadrados e produtos do nosso total. O resíduo, tal como a gente aprendeu lá atrás, a gente obtém por diferença. Eu pego a matriz de soma de quadrados de produtos total, subtraio né, da do modelo, a gente acha aqui o do resíduo. Então, eu só falei para a gente fazer o um modelo só para facilitar aqui essa nossa subtração. A gente chega aqui nesses valores. Então, veja bem, se nós fazer, fizermos né, nossa análise de variância individual para o meu PMV, para o meu PMS, para o meu PRS, a gente teria esses resultados. O que é a nossa soma de quadrados de produtos? Nós vamos ter na diagonal principal né, a soma de quadrados que a gente tem na nossa análise univariada. Dá uma olhadinha. 1.380, né, 25,26 e o último aqui, 88,75. É o que a gente tem aqui. Então, dentro da diagonal principal das nossas matrizes né, de soma de quadrados e produtos, a gente tem a soma de quadrados que a gente obteve considerando nossa análise individual. E o produto, né, para de soma de quadrados e produto. O produto ele faz referência aos valores que a gente tem fora dessa diagonal. A gente vê que minha matriz de soma de quadrados e produto, ela sempre é uma matriz simétrica, né? O que eu tenho do lado de cima é a mesma coisa que eu tenho do lado de baixo. Sendo que fora da nossa diagonal, nós temos, né, as nossas covariâncias, né? A gente tem que uma medida de covariância. Se eu pegar essa soma de quadrados de produto dividir pelo grau de liberdade, a gente vai ter né uma matriz de variâncias e covariâncias entendeu então é isso que a gente tem aqui nessa matriz por isso que é soma de quadrados e produtos se eu tivesse quatro variáveis resposta essa matriz ela ia ter quatro linhas e quatro colunas ok e aí por diante então resíduo a gente obtém aqui por diferença agora que a gente já obteve né, o nosso resíduo nós conseguimos obter o nosso modelo aqui é, por meio né, de algumas continhas. Vou entender qual que é o raciocínio. Para obter minha soma de quadrados de tratamento, que eu vou chamar aqui ó, de R de tratamento, dado o M e o bloco, né, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter o meu R aqui, ó, que seria aquela soma de quadrados de modelo, que é o que a gente tinha obtido né, no slide anterior. Né, a gente tem isso naquela análise de variância anterior que a gente viu. E tem que subtrair por uma que vai considerar apenas o efeito né, da média e o efeito do bloco. Então veja só, eu tenho uma variância associada a todos os parâmetros que o nosso modelo. E eu tenho uma variância devido apenas à minha média e o meu bloco. Se eu faço a diferença, isso menos isso, a gente vai saber a diferença que a gente tem, né? Da variância que é explicada pela nossa fonte de variação de tratamentos. Então, vamos dar nome aos bois. Essa primeira parte aqui, ó, é o que a gente obteve no slide anterior, né? Se eu voltar aqui, vocês vão ver, né? Que nós chamamos, voltando um pouquinho mais para trás, está mais longe do que eu imaginei. A gente chamou aqui, a soma de quadrados de produto do modelo R, considerando o efeito de M, o efeito de tratamento o efeito de bloco. Ok? Isso é do modelo. O que a gente vai fazer agora é desconsiderando o efeito de tratamentos para a gente achar, né, a soma de quadrados de produto de tratamento por diferença. Então, aqui, ó, esse RM M, bloco, né, eu vou considerar como matriz de delineamento tudo, né, excluindo aqui os meus tratamentos, a minha soma de quadrados de produtos do bloco é a mesma coisa, só que ao é contrário, né? Olha só, eu vou pegar é, minha soma de quadrados do meu modelo, que a gente obteve lá anteriormente, menos a soma de quadrados de produtos, considerando aqui apenas o efeito da média de tratamento. Subtraindo isso, né? Diz daqui que considera todo mundo, a gente vai saber o efeito de blocos, né? É, então, pessoal, é assim que a gente consegue obter nosso efeito de tratamentos fazendo essa diferença E o efeito de blocos fazendo essa diferença aqui Então, vamos lá Para eu obter esse M de, de bloco Eu vou considerar, né, minha soma de quadrados de produtos Considerando minha matriz de alinhamento como sendo apenas essa primeira coluna Essa terceira, quarta e quinta né? Então, eu vou desconsiderar as colunas referentes, né ao meu efeito de tratamento. Isso é o que a gente chama de modelo reduzido. Aquele primeiro, considerando todo mundo é o um modelo completo. Quando a gente exclui algo, a gente tem um modelo reduzido. Então, a gente tem um modelo reduzido, excluindo então, a fonte de variação do tratamento. A gente vai ter esse valorzinho de R. Então, pegando, né, fazendo todo aquele passo... Pega essa matriz de alinhamento, multiplica ela por ela mesma, faz um inverso, multiplica por isso, depois vai, pega o valor de beta, multiplica por x, y predito menos aquele valor que a gente achou que é a nossa correção, a gente chega nessa nossa soma de quadrados, né, de blocos. Chega nesses valores aqui, soma de quadrados e produtos. Da mesma forma, né, nós vamos fazer aqui para o M e para o trate, desconsiderando, então, o que, é que nós teríamos aqui que seria efeito de blocos. Né? Então, cortando aqui, né, a gente vai chegar nessa matrizinha. O do modelo a gente já tinha achado lá anteriormente, né? ele considera aqui o efeito né, da média do bloco do tratamento. E nós vamos conseguir, então, obter o nosso soma de quadrado de produto de tratamento fazendo... A matriz de soma de quadrados de produto que considera todo mundo menos aquela que considera o bloco, ok? Porque quando a gente faz isso, a gente vai obter que a nossa soma de quadrados devido ao efeito de tratamentos. Pelo mesmo raciocínio, para eu ter minha soma de quadrados de produto de blocos, vou pegar a do modelo que a gente obteve menos aquela que tem o efeito de M, o efeito de tratamento, porque de diferença né, a gente vai ter com o efeito do nosso bloco. Então, já tem a soma de quadrado e produto do bloco. A gente vai ter aqui a nossa análise de variância né, multivariada. É, e o que que acontece, pessoal? Veja só. Nós temos aqui as nossas análises de variância. Se a gente for olhar na diagonal principal da nossa matriz de soma de quadrados e produtos, a gente tem, né, aqui, ó, 1.351, né, 45,59, 273,32. No caso do bloco, mesma coisa, 77,4, 0,94 e aqui, né, 30,94. Então, na diagonal principal da nossa soma de quadrados de produto, produtos, a gente tem a soma de quadrados da nossa análise univariada, né, e fora da diagonal seria, né, os nossos produtos, né, que quando a gente vai dividir aqui para o grau de verdade, a gente vai ter as nossas covariâncias, né, é, então, é muito tranquilo. A gente conseguiu aprender como que a gente faz uma análise de variância multivariada por meio né, de álgebra de matrizes. E se caso eu tiver 4, 5, 6, 7 variáveis, a única coisa que vai mudar vai ser aquela nossa matriz Y, né, que a gente vai ter mais colunas. Mas todo o raciocínio, todo o algoritmo, né, para a gente obter essa nova, né, vai ser o mesmo. É, quando a gente tem... Né, o quadrado médio, que é uma variância, lá na análise univariada, a gente faz né, a razão entre duas variâncias e testa a sua significância para o teste F. Foi assim que a gente aprendeu. Aqui não. Aqui a gente tem uma matriz que seria de variâncias e covarianças de tratamento, uma outra matriz de variâncias e covariâncias residual. Não faz sentido pegar uma matriz e dividir pela outra, né? Então a gente utiliza algumas aproximações do teste F, tudo bem? Tudo bem? Então a gente tem a aproximação de Pillay, de Wilkes, de Roll, Telin, de, de Roy. Né? Depois a gente pode falar sobre cada uma dessas metodologias, mas em síntese, né, ela obtém para a gente um valor aproximado de F. O que nos interessa é o p-valor, onde a gente consegue ver né, se o nosso efeito de tratamento ele é significativo ou não. A gente já teve uma aula, né, uma das primeiras aulas que a gente tem lá no publicidade experimental, que a gente explicou como que a gente interpreta o P-valor, né, vale a pena vocês assistirem o que, que é P-valor, mas última uma coluna que tem aqui. Quando ela é menor ou igual ao nosso nível de significância, a gente fala que a gente tem diferença né, entre os nossos tratamentos. Sendo o nosso nível de significância né, igual a 5%, então poderia dizer né, que esse valor é maior do que 0,05, então não há diferença entre os meus tratamentos se eu considerar o teste PILAI. Se eu fosse considerar o teste Wilks, a gente vê né, que a gente teria um p-valor menor do que 0.05. Então teria diferença entre os tratamentos, do ponto de vista multivariado, considerando um o teste Wilks. No caso do teste Hotelling tem a mesma coisa, no caso do teste Roy a mesma coisa. Então o que acontece? São diferentes testes que a gente consegue fazer uma aproximação né, lá do nosso valor de f e cada um desses testes parte aí né, de raciocínios diferentes, né, de pressuposições diferentes, e por isso que cada um nos conduz né, a valores diferentes e conclusões diferentes. Aí, da mesma forma que o teste de médias, como a gente já aprendeu, o teste de comparações múltiplas, né, um tende mais ao erro do tipo 1, outro tende mais ao erro do tipo 2, né, um é mais frouxo, outro é mais rigoroso, né, um é mais influenciado quando a gente tem um número maior de tratamentos do que os demais, e por aí vai... Aqui é a mesma coisa, tudo bem? Cada teste tem as suas peculiaridades. É, mas é isso, pessoal. Nessa aula de hoje a gente aprendeu aqui na teoria como que a gente consegue fazer uma manova. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer essas álgebras de matrizes lá no R, né? A fim de nós entendermos essa nossa aula aqui do ponto de vista mais prático, tudo bem? Então é isso. Acompanhe aí as próximas aulas né, para vocês aprenderem o que é uma manova. É isso aí, até a próxima aula.